que ele na voz, um youtuber aí que muitos pensaram no seu surgimento, que ele seria mais um youtuber diferenciado, um youtuber que, poxa, ele não vai ser lacrador que nem os outros, ele vai fazer um conteúdo criativo, ele vai nos trazer bons frutos para essa comunidade. Mas, sem de me informar, muitos já devem ter percebido, não é pela minha fala que a maioria das pessoas vai perceber, que ele é só mais do mesmo. E teve um vídeo que ele fez sobre mim, especialmente, que eu vou haver de responder por agora. Mas ainda não é tarde, ok? E vamos lá, eu queria só mostrar pra vocês aqui, não vou entrar em todo o mérito do contexto da treta. Eu vou refutar ele rapidinho. Uh, porém, eu só queria mostrar como essa gente desses canais são pessoas extremamente perigosas. E como que ele, eu acho, assim... A visão que eu tenho sobre ele é que eu não consigo odiar ele, eu teria motivos, mas eu vi que ele é um cara que ele parece ser ingênuo, né? Ele parece, ou ele é ingênuo, ou ele tem um pouco de medo de falar a verdade ali, é mais ou menos um digo. Então eu não consigo ter tanta raiva dele, mas eu vou mostrar como ele é mais do mesmo, infelizmente. Independente do aspecto moral, mas eu vou mostrar o reflexo disso no meu vídeo. Meu vídeo, vamos lá, que ninguém me defendia naquela treta, pois... Bom, pessoal, a gente sabe como é, como eu expliquei, so... até um aspecto sociológico, né? Se a pessoa tem seguidores que tratam ela como Deus, tem aquela idolatria, né? No sentido mais excêntrico da palavra, né? A idolatria, você colocar alguém no lugar de Deus, é impossível você conversar com esse tipo de pessoa, não tem como. Tá? Esse tipo de pessoa, esse tipo de fã, galera, não, não adianta né? Então muitos falam das armies, né e vocês querem falar de coisas que tem até com youtubers Esses fãs tem com youtubers e não só, tem com todo tipo de coisa, dinheiro, uh, relação, tudo Às vezes a gente coloca as coisas acima de Deus né? Quando você coloca não adianta conversar, tá ligado? Não adianta e daí ele percebeu isso, é óbvio, todos os youtubers perceberam, falaram, tá, não, não vamos defender o Peter. Mas teve alguns que me surpreenderam, como o na Voz, que era um cara que eu ouvia falar bem nos bastidores. Eu ouvi o pessoal dizendo até que bem dele, tá, ele se envolve ele é umas coisas, mas ele era acima da média, né? Os vídeos dele realmente tinham qualidade. E ele vai pro meu vídeo pra me zoar, né? Vai falar sobre o assunto sério, dá uma de suavemente, só que dá pra ver que ele foi mais ingênuo, quis zoar e... Ele dá argumentos completamente chulos, né? De responsabilidade, que são coisas absurdas. Então, vamos lá. Uh, antes, eu só queria zoar ele um pouco, né? Uh, que ele na Voz? Que que ele na Voz, cara? Tá mais pra que ele na Pós. Que Pós? Na pós-graduação em Burrice. Mestrado em Ingenuidade. Né? Porque é o seguinte... <risos> ah, e outra coisa. O cara é do cenário? O cara é do cenário. Pô, você fala com ele e o cenário é com ele. Cara, no cenário, ele é fogo, ninguém pega o homem, ninguém pega o cara, no cenário dele, é o cenário é top, nível inédito. É o A edição, poxa, o cara pagou o editor, foda, né? Nossa, é louco. Mas o cara paga todo esse dinheiro em tudo isso, mas não paga pra arrumar os dentes, cara? Porra, como assim? Ah, oh, aquele, limpado, aí tu, tu quebra as pernas dos guri, né? Ai, me desculpa, pessoal, só pra descontrair um pouco, né? Uh, eu também sou feio, né? só zoando com o Kili. Mas enfim, pessoal, ó, vamos lá. Uh, ele dá ali exemplos de responsabilidade, faz um monte de homem que nem a Suavemente, né? Se vocês forem analisar argumento ponto a ponto, vocês vão ver, poxa, cara, não apresenta nenhum. Se, e eu até admito que, dependendo do seu ponto de vista, os meus argumentos foram ruins. E eu considero que não foram perfeitos. Hoje, se eu fosse fazer uma coisa, eu ia fazer argumentos muito melhores que eu fazia antigamente. Né? Mas agora, o, esses caras fazem argumentos que, meu Deus do céu, você pode ter o ponto de vista lá da lua que você vai falar, caramba, o que, que é isso daqui? É um teatro de comédia ou é uma argumentação para ser séria? Porque, pelo amor de Deus, é uma coisa absurda. Caramba. Daí você vê lá o cara dizendo assim, Uh, dá aquela mesma coisa Aquela da responsabilidade Que a Suavemente também falou Aquela mesma jogadinha de cintura De dizer que A Anitta não é aliciadora Porque ela balança a bunda Porque tem influência a si mesmo E ele dá um monte desses pontos aí Que eu não vou ficar pegando que nem a Suavemente Que eu pego exatamente a frase Que o cara falou Pra refutar exatamente Não, isso daí é coisa de quem não tem QI Pra conseguir refutar e fica fazendo essas coisas minuciosas, sabe? Se você consegue refutar alguém, você refuta no todo. Não refuta nas coisinhas pequenininhas. Isso daí não existe, tá? Isso daí não existe. Então, vamos lá, vamos refutar no todo. Então é o seguinte, só nessas coisas de responsabilidade, vamos fazer o seguinte. Já que... Eu não vou dar um exemplo direto, moral, explicar toda a essência disso, eu só vou dar um exemplo aqui que basta você ter dois neurônios para conseguir fazer uma sinapse e perceber, tá? Vamos lá. YouTube. A gente tem o um YouTube, né? Ele é uma plataforma de vídeos, tem pessoas que monitoram esses vídeos e a gente vive numa democracia liberal, na maioria do ocidente, né? Então, censura não é uma coisa que é preconizada para rolar aqui, principalmente nessas grandes corporações de internet. A princípio, esse é o discurso, certo? Beleza. Vamos seguir o raciocínio. Então o YouTube, ele tem a plataforma de vídeos dele, ele disponibiliza você para postar os seus vídeos há muitos anos. Então você pode ir lá postar o seu vídeo, né? Mas, porém, ele tem regras. Você não pode postar tal tipo de coisa. Beleza, as regras básicas, né? não pode nudez, essas coisas. Que eu estou falando antes do Edpocalypse, né? tranquilo realmente né para o site se manter não é um site pornô então tá de boa mas por que que vocês acham que o YouTube tirou e fez toda aquela censura com criança por quê vamos lá pessoal é, um, é uma analogia muito simples o YouTube né tem pessoas que são donas desse site elas têm a responsabilidade do que acontece no site delas e da influência que eles têm, né? Porque os vídeos postados ali são influências deles do YouTube, né? Porque o YouTube é um site gigante, talvez nessas características, o maior que tem. Então, os vídeos que bombam ali não só é responsabilidade do influenciador, mas responsabilidade do YouTube. Então, se um vídeo de um influenciador tiver crime, vai ser responsabilidade do YouTube, porque está acontecendo aonde? E é exatamente isso que acontece, bom, pra quem tem empresa sabe que é muito bem isso Quem tem uma empresa sabe que o que acontece, isso daí é, é, é um princípio elementar assim, tá ligado? Né? Eu que já trabalhei com empresas, a, inclusive trabalho, eu sei, não, não sou dono de uma empresa, tá longe de mim Mas eu trabalho com empresas, eu vivi de perto esse dia a dia de como ter, é uma gestão do que, que tem que fazer, tá ligado? E é o princípio elementar, gente. A gente tem responsabilidade pelo que acontece dentro do nosso estabelecimento enquanto a gente tá por supervisão. Né? Na verdade, nem por supervisão, né? Por exemplo, tá lá os teus pessoal trabalhando, você cai fora, vai pro almoço, você é o chefe, e acontece um acidente de trabalho. Quem é que vai se responsabilizar? Você, mesmo você, estando tá na puta que pariu, não importa, tá ligado? Agora, se acontecer de noite, roubo, enfim, outra história, mas dependendo do lugar que você vai, mesmo assim ainda tem. Ainda é uma responsabilidade. Então, vamos lá. Voltando aqui, por que vocês acham que o YouTube se ferrou tanto e fez aquela censura com crianças? Porque youtubers estavam cometendo crime. Responsabilidade deles, sim, dos youtubers que estavam fazendo isso, né, Do, dos, daqueles perfis lá, não é nem youtubers, né? porque eles não faziam um vídeo. Daqueles perfis e daqueles canais que... Enfim, toda aquela treta que a gente conhece, né? De que rolava pedo ali no YouTube. Daí o YouTube, ele estava se ferrando. Ele sabia que ia sofrer muitos processos. Ela tava levando hate. E daí, o que, que eles fizeram? Gente, vamos intervir. Vamos fazer lei. Agora, se a gente seguisse o mesmo, a mesma linha de raciocínio do Kili, o que que seria? O YouTube, cara, o YouTube poderia falar assim, gente, eu tenho bilhões de contas. Eu tenho bilhões de comentários a cada segundo. A gente é um dos maiores sites de tecnologia do planeta. E vocês acham que a gente tem como controlar, mesmo com a inteligência artificial, que do YouTube é bem falha? Então não é um ponto de, ah, eles são ricos, é porque isso... É falha, tá ligado? Eles poderiam deixar esse Miguel porque é falha. Vocês acham que eles falaram isso? Não. Por quê? Porque é crime, gente. É crime. <risos> isso é o princípio mais elementar, é crime. Tá bom? Isso daí não existe. Não existe esse negócio de, ah, mas ele não podia, gente... A gente tem responsabilidade. É por isso que o YouTube e as empresas agem assim. Por isso que aconteceu toda essa censura do, das criancinhas, dos canais, não ter mais comentários, né? E tal, foi por isso. Porque eles têm a responsabilidade e eles iam se ferrar. Uma jogada estratégica da empresa. Não é nem porque eles estavam perdendo dinheiro por isso acontecer, eles iam perder as consequências disso, tá ligado? O reflexo disso, o pessoal ia processar ele, o pessoal ia começar a boicotar o YouTube, ia falar, ó, oh, aqui, ó, estão fazendo vista grossa pra uma das coisas horríveis. É assim que funciona, gente. Mas agora, quando se aplica, quando é eu ou uma pessoa com os mesmos viés que, que eu tenho, que tá falando essas coisas, não, isso não é assim. Porque a Anitta... Pessoal, pelo amor de Deus, eu não vou entrar na questão da Anitta. Mas de uma forma moral... Ela incentiva e faz uma degeneração cultural, sim. Também, não vou entrar em mérito aqui, mas eu já expliquei o princípio da responsabilidade. Já refutei ele. E não, não tô querendo entrar em treta tudo mais. Só vou dizer pra vocês que eu tenho o direito de responder. O cara fez vídeo sobre mim, farmou bastante, né? Ficou com um bucho cheio ali, por uns meses por causa de mim. Então tá bom, eu tenho o direito de responder. Não posso. É isso. Esse é o meu lado sobre. Lembrando que ele parece ser um cara legal, né? Mas... Isso que, que ele fez, pensando num ponto otimista que ele fez, porque ele se viu... Ele viu que não podia falar o contrário, se ele ia se ferrar, é por isso que ele lacrou em cima de mim. Mas ele se sentiu mal por causa disso, cara. De boa. Eu não sou eu também. Errei muitas vezes a gente vira até amigo. Pode deixar o vídeo dele lá no ar, farmando coisa em cima de mim, mas... Se ele falar, pô, Peter, vacilei bem, não tem problema nenhum, daí ele vem e diz um monte dia de homem falando da qualidade do vídeo, da musiquinha, cara eu, não é todo mundo que quer é que nem tu, tá ligado? não é todo mundo que tem dinheiro, que tem tempo, que tem tudo ao teu favor que faz uma mirabolância pra conseguir explicar teu ponto, tem gente que, que estuda intelectualidade pra caramba, que nem eu e explica o meu ponto sem fazer esses roteiros explica a verdade nu e crua como é a forma que tem que ser dita se faz muito burburinho, se faz muito floreio, não é verdade, cara. Hã? Pelo menos eu enxergo assim. E outra, né? Se tu vai reclamar da qualidade do meu vídeo, eu vou reclamar da qualidade do teu dente, cara. Porra, fala teu apresentador. Tem dinheiro pra comprar as coisas, cobra que as outras pessoas tenham dinheiro pra fazer um vídeo de qualidade, pra não ficar repetindo a gameplay de fundo e tudo mais, e musiquinha. Mas tu usa o teu dinheiro pra comprar as coisas do teu cenário não arroba o teu dente, cara. Sendo que tu é apresentador. Mas ok, pessoal, ok, a gente segue, a gente segue. Enfim, é isso aí. Um abração pro Kylie. Eu não tô sendo enredando, muitas vezes parece que... Eu sou, eu sou arrogante, mas eu realmente sou assim, cara. Eu me divirto fazendo esses vídeos. Eu acho engraçado, porque o que eu tenho para fazer, pessoal, vocês acham que eu vou ficar sério, eu vou ficar bravo? Passou a época disso, né? Eu tô aqui usando esses acontecimentos que eu tenho o direito de usar, eu tenho o direito de falar sobre a hora que... Se eu quisesse falar em 2030 disso, eu podia falar. É meu direito, é sobre mim, eles farmaram em cima de mim. Coisa que interessante... Olha só, isso eu devia ter usado mais esse ponto, né? Agora que eu me toquei. Enquanto eles se diziam os puritanos, que o Mr. Peter era o pior, o que, que o Peter fez? O Peter fez um vídeo sem anúncio nenhum. Ele desativou os anúncios e desativou os outros vídeos. Sendo que não foi por errinho, não foi porque eu coloquei música sem querer. Gente, trilha sonora de filme, a gente sabe que tem copyright, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe, né? Qualquer influenciador que se preze sabe disso. Coloquei porque eu queria. Porque eu sabia que eu não ia monetizar aquele vídeo. Eu não queria. Eu me neguei. Nenhum vídeo eu monetizei. Se eu monetizei um, foi o um vídeo de brincadeira. E eu acho que eu nem monetizei na, na largada dele. Eu só monetizei uma ou duas semanas depois que nem tava mais pegando view. E eu não tenho certeza ainda, tá ligado? Não tenho certeza. Se bobear, eu nem monetizei nada. E foi. Justo vídeo de brincadeira. Então assim, e eles, eles monetizaram o vídeo em cima de mim. Ganharam dinheiro um dia em cima de mim, da treta toda, né? Poxa, legal, né? Se assim a gente vê um pouco da, da moral das pessoas. Poxa, que louco, né? Se eu quiser eu mostro os prints vocês, dizendo, ah não, o vídeo foi banido. Não foi, Tava disponível para monetizar aí até hoje, Tá? os prints pra vocês, pede aí nos comentários que eu deixo pessoal sério é, é mais do mesmo e é isso que eu fico mais bolado, por isso que eu digo que a comunidade vai acabar é sempre mais do mesmo, ninguém bate no peito eu vou falar a verdade e não importa o que acontecer eu vou falar essa porra ninguém fala isso, ninguém tem, tem bolas pra fazer isso, e daí continuar mais do mesmo e assim vai já tá num ponto de degeneração e é quase impossível surgir um canal que nem o meu agora, que nem o do Nilman. É impossível. Ninguém tem bolas. Tá ligado? Mas se alguém de vocês estiver querendo criar um canal, cria, cara. Tenha coragem. Né? Como eu já disse Cristo, a vida aqui há ah, desânimo, é difícil, mas tem de ânimo. Ele conseguiu e ele é o nosso exemplo. E se ele morreu na cruz representando a verdade. E Ele veio aqui para não só nos salvar, mas também para nos revelar a verdade. Ele é a verdade. Então, se você é cristão, cara, o que você está esperando? Principalmente se você tem vocação para isso. Vai fundo. Mas, no mais, é isso, pessoal. Um abração, que todos fiquem com Deus e tchau, tchau.